If I go go, if I pay when... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Pessoal, fica comigo, assista essa aula até o final porque neste conteúdo de hoje eu vou te ensinar okay, como você restringir um perfil, uma conta fake. Tá, esteja prejudicando o teu negócio, o seu projeto e também você remover essa restrição. Eu vou te passar também alguns detalhes muito importantes que tu precisa saber também, ok? Tudo junto aqui nesse conteúdo, correto? E outro ponto, vamos fazer isso aqui. Ó, tô aqui na telinha do meu telefone, beleza? Eu loguei minha tela aqui, o próprio notebook, tá? Para você também executar, também tá? Da mesma forma que eu tô fazendo aqui, correto? Então, sem pegadinhas e sem coisas mirabolantes. Beleza, então a coisa está sendo muito é aqui. Muita gente está tendo esses problemas de sobre restrições, tá? E talvez você também é, esteja restrito. Ok? Então você vai conseguir também identificar isso, né? Com esse ponto aqui que eu vou estar te passando para você aqui nessa aula hoje, nesse conteúdo. Beleza? Se você já gostou dessa aula aqui, cara, do, do assunto, se você e se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, eu peço que você já deixe aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário, e não esquece de poder ativar o sininho para ser notificado, né, pelo YouTube. Sempre que eu entregar um conteúdo novo para você aqui diário, tá? O YouTube poder te notificar aqui com mais clareza. Beleza, então tem é muita enrolação. Bora para o nosso conteúdo que eu gosto de entregar para você aqui na prática. Bora então, pessoal. E aqui tá, vamos entrar no nosso Instagram, ok? Você vai logar aqui então, o seu, beleza? Vamos esperar abrir. Eu tenho um Instagram aqui só para mim poder mostrar e trabalhar, fazer meus projetos. Tá, esse aqui não é meu Instagram atual, beleza? Esse aqui é um perfil que eu trabalho, né? Faço projetos, gravo aulas assim, né? Para vocês aqui no canal, correto? E aqui você vai clicar, ó, tá? No perfil, certo. Ao clicar no perfil vai, vai aparecer para você aqui ó, o Manoel É que aqui é complicado galera. Vamos lá. Você vai vir aqui ó, nesse Manoel aqui é um Tá, que são os três é, pontinhos que a gente chamamos isso né? aqui de menor Burger, tá gente? Então você forma isso, fala, aí, fala da, da forma que vocês achar melhor. Correto. Clique aqui nele. Beleza. Você vai vir aqui ó, em configurações. Clica. Aqui você vai procurar aqui, ó, privacidade, tá bom? Você vai rolar, você vai encontrar, você vai buscar, tá esse nome aqui, tá? Privacidade. Clica. Você vai rolar aqui embaixo, ó, tá? E aqui, ó, temos aqui contas restritas. Você vai clicar aqui. Tá? Você pode ver aqui, ó, que aqui temos aqui já é, duas contas restritas, tá bom? Já pega o site já. OK? Se você caso que você queira remover essa determinada restrição, você vai conseguir remover aqui, tá? Você vai clicar em remover. Beleza, eu quero remover. É, um perfil fake, né? Talvez você encontre algum perfil fake que esteja prejudicando ali a, a, a, o, teu, o teu perfil, tá? Que tá realmente tá te incomodando, ou uma pessoa mesmo comum, né? De algum negócio, algum sei lá, sabe? Hoje na internet tem, tem de tudo, então você é, pega da, da, da melhor forma, da melhor visão que possa e agregar para teu negócio, tá? Para teu um negócio, para teu um modelo de negócio que você tá executando. Beleza? Então vamos pegar aqui, por exemplo, aqui ó Vamos botar, botar aqui o um nome aqui aleatoriamente Correto? Então vamos, vamos buscar aqui ó tá? Na aba de pesquisa Correto? Vamos colocar aqui ó, por exemplo aqui temos aqui, temos aqui, vários, temos aqui Vários perfis, correto? Vários perfis, ok? Vamos pegar aqui ó, eu tenho um perfil aqui que também é É um perfil meu, tá? Ó, por exemplo aqui, esse perfil, tá? Esse aqui ó, esse aqui é um perfil que eu trabalho também Beleza? Então, por exemplo, se eu quero, se eu quero Por exemplo, restringir tá? Essa conta aqui ó, vou clicar em restringir Correto, e tá que restrito, correto? Então, esse perfil aqui, ok. Ele ele não vai conseguir ver os meus stories nem as minhas postagens, tá? Tanto no, no feed é, como também nos stories, como eu falei para vocês, e nem um dos pontos né do meu Instagram, correto? Então, ele não vai conseguir mais me mandar mensagem, tá? Também eu não vou ver, até porque eu já restringi essa conta, beleza? Então, você consegue ter esse controle, tá? Que vai te ajudar demais, beleza? E como você vai você perguntar, poxa, como é que eu sei que eu tô restrito ou que não? Cara, isso é bem fácil, ok? Se você é, for restrito, né? De alguém de alguém, tá? Ou de algum potencial um cliente teu, ou de alguma coisa assim específica, que isso acontece bastante, tá? então é você vai de cara você vai saber tá que tu foi restrito tá que você não vai conseguir mais é, enviar mensagens você não vai conseguir ver o feed, você não vai conseguir ver os stories tá porque você vai realmente estar tá restrito aqui para você estar tá vendo tá é, esse esse perfil correto então fica para você essa dica que esse site correto então galera aqui é bem simples o processo beleza e se você quiser restringir também outros perfis que você determine tá por exemplo como eu falei aqui o perfil fake por exemplo você pode co colocar que você pode buscar esse perfil que você acha que está incomodando você vai colocar aqui por exemplo aqui você pode digitar aqui digamos que você tem um perfil aqui que ele seja restrito aqui por exemplo ó, vou colocar aqui um aqui bem aleatório para você saber tá por exemplo aqui tá? eu tenho aqui esses perfis tá aqui você encontrou o seu perfil que está te incomodando tá que tá te prejudicando beleza então você vai poder ok de fato restringir tá? tudo aqui que tu for restringindo vai ficando aqui uma lista criada ok que você vai estar tá montando aqui ok então esse perfil vai estar tá descartado ela tá? não vai poder estar tá, é, vendo né a tua postagens, não vai estar tá nem te incomodando né pelo menos correto então se você acha que, que por engano tá e você restringiu algum perfil que você não queria também, cara, tá aqui, ó. Você vai poder remover as restrições, tá? Remover, remover, tá? Você pode estar zerar também se você quiser. Beleza? Então ficou pra vocês esses detalhes pra você muito importante que eu queria te passar, ok? Essa, e essa foi nossa aula de hoje, galera. Espero que você tenha gostado de verdade desse conteúdo, porque, poxa, eu quero te ajudar de verdade. Beleza? Que eu vi que é uma busca que a galera tá fazendo aqui bastante, né? aqui no, no google então eu resolvi criar esse conteúdo aqui para te ajudar de alguma forma tá de todo o meu coração beleza se você já gostou da ideia aqui cara já gostou de tudo de tudo que você já viu aqui deixa aqui embaixo já se você já chegou aqui já pulou de paraquedas já, cara é o seguinte desce aqui embaixo, beleza já se inscreve aqui no canal, deixa seu like seu comentário, beleza se você tiver também sugestões de vídeos deixa aqui embaixo aqui nos comentários que eu vou ter a honra de poder criar conteúdos para você, beleza? Espero que você tenha gostado de verdade de coração, beleza? E que Deus possa te abençoar vocês, um forte abraço até um próximo vídeo.